Eu tô jogando TFT, sim, eu jogo TFT de madrugada Inclusive ontem eu bombei no TFT Tá, esse sétimo lugar não conta, esse sétimo lugar também não conta Esse aqui também não Aqui ó, primeiro, primeiro jogando de Veigar Nossa, que lixo isso aqui, terceiro, ah, sétimo Eu acho que eu nunca fiquei em oitavo, meu Deus, fiquei em oitavo Ah, mas foi 2020, não conta E ó, primeiro lugar jogando de sabugueiro Sabugueiro é muito divertido, eu adoro sabugueiro Vou falar a minha estratégia, vou revelar a minha estratégia do TFT Eu fido no início, eu gosto de fidar no início Pra tentar pegar uma espátula no primeiro carrossel Porque aí dá para fazer coisa da hora com mago e com sabugueiro. O um o Sabugueiro é muito da hora, mas tem que fidar no início para poder pegar a espátula no carrossel. E aí depois você fica forte e ganha. Nossa, só tem mestre e grão mestre no meu time, nenhum né? challenger. Será que acabando o trinda, tinha um trinda do outro lado. Ah, abriram cena, mano. A gente vai fazer Morgana Lux no bot Nossa, mas eu acho tão lindo esse chroma, ela é ruiva É muito da hora Eu sou a... A feiticeira escarlate É, eu não gosto de ser a, a su, o suporte nessa matchup, não Eu não gosto de ser Morgana suporte Eu gosto de ser a Morgana que farma Vou poder usar meu W Mas tudo bem Ela Não nem é exaust Ui, Trazir. Meu Deus, que compra estranha <risos> Por que doutor Mundo? Não deve ser bom contra o D. A Edge não é pro player? Não sei, acho que é. Eu não, sou, eu sou muito ruim com o nome de pro player, tá gente. Especialmente esse pessoal novo aí. Eu só conheço os velhos. Um chaco top cara. Um chaco top contra o Léron top. Não sei o que pensar sobre isso. Meu Deus. Meu OnlyCare é uma Malux cega Não sei se eu quero o pau W. Level 1. Nossa, eu acho que eu joguei com esse Chaco. Ele horrores. Mas agora tá no outro time. Vai sair 30/0 além. A nossa comp é meio ruim, eu acho. Por causa do Yasuo. O Yasuo dá uma atrapalhada na comp. Acho que ela ficaria melhor com. É porque não tem nenhum knockup pra ele, né? É meio ruim jogar de aço assim. Ai, meu Deus. Isso pode pegar aqui, ó. Óbvio, né? Eu que vou carregar. Eu não tô rindo. Uh! Ah. <risos> não gasto meu flash pra isso nem a pau. Mas foi um belo bind. Um lindo bind. Hum, matou. <risos> é, não, Meus mid estão tudo se dando já. Como é que a gente vai carregar de Lux, Morgana, eu não sei. Mas vamos tentar, né? Eu sei da Lux, só que fica bem melhor. <risos> é muito divertido essa matchup. A gente tem muita pressão. Vai. Ah, meu Deus do céu, cara. O que esse aço tá fazendo? <risos> <risos> não pode ser Eu UD3 para 0, não tem o que fazer Eu não sei como que mundo é counter de ud tomara que seja mesmo Porque a gente não consegue acertar o UD. O boneco tem 3 milhões de move speed Ainda bem que a gente pegou esse primeiro dragon, hein Dragão bom também, fogo Ai, trollei, não dei <risos> não trollei muito no meu E, não pensei, ó, ah, ela vai me empurrar Óbvio que ela vai me empurrar, né <risos> Uma mula, não pensou em usar o E <risos> Pena que tem um Yasu mid estragando nossa felicidade Ai que saco O problema é que o nosso único cara forte, quer dizer, as pessoas com o potencial de ficarem fortes nesse jogo Somos eu e a Lux Ou seja, o Deer só precisa fazer MR É no U W agora, né? O pro Spell Shield. Se bem que. Eu vou upar o Spell Shield, eu acho. Não sei, tô com dúvidas. Eu gosto de pôr o W também, porque eu sinto que a gente precisa de dano nesse jogo. Mas não aumenta tanto assim o W quando. Aumenta tanto o dano quando o W. Nossa! Belo, mano. Que isso! É, tenacidade, né? Uh! Cara, eu, eu não tô enxergando como que mundo é counter de dia Ele tá, tá razoável no jogo, mas eu só não tô enxergando. Mas tudo bem, a gente levou a torre e os nossos solo laners ficaram de boa. O Aurélio não o cara também lá, foi é nice. O problema é só a gente ter um que aço Yasando. Um hum, será que ela consegue o range? Vai Lux, vai Lux. Eu confio muito. Pá! <risos> <risos> eu não upei ainda, eu tô muito em dúvida qual skill que eu quero. Eu acho que eu vou upar o W mesmo e Não é possível que ele morreu pra vento. Aí, complica, né? É pra venho, cara morre. A gente estompou o bot. Deus do céu. Como é que pode? É, tomou dive aqui. Morreu aqui, ó. Tomou dive. Não tem o que fazer. Tem que usar spell shield em um e aí eu tomo coisa do outro. <risos> Ai, ah, essa ficou pra mim. <risos> Eu ainda não sei qual skill que eu quero, gente, sinto muito Eu juro que eu não sei qual que eu quero Alex saiu viva? <risos> Alex saiu viva Ah, eu não sei qual skill, mano O problema é que é ruim a gente deixar isso aqui na bot lane Porque a Vayne vai ficar forte em cima do Yasuo Vou fazer abraço do capeta aí e void, é isso Eu não sei se eu quero o W Diminui muito o cooldown do E, o pau E Spell shield da assist Tá, vamos alternar então Um do W, um do E <risos> <risos> wait, wait, foi sem querer! Não, não, tem como acertar esse boneco! Tem um trilhão de move speed! Vamos fazer esse dragão aí. Boa é que a gente não precisa se expor pra matar eles. A gente tem Morgan e Lux, e eles não tem Cleanse. E esse Azir tá indo pra Nashor, assim, a gente vai conseguir punir muito ele. É péssimo fazer Nashor, eu não gosto de Nashor. É troll. Eu sei que o competitivo tá fazendo, mas eu acho troll. Mas será, será que o mundo ganha no V1 do Jir? isso que eu tô tentando pensar. <risos> o script tá on hoje Hum, é importante a gente conseguir chegar lá Pode ter um charco aqui? Onde é que tá esse charco? Ah, tá ali <risos> O flanco da Morgana uh, Ah, pegou, hein El flanco de la morgana Eu vou ficar do lado dela para dar spell shield Só isso Por enquanto a gente tá resetando Não, tem, não temos posição para dar pick <risos> que a gente se, se ajuda muito bem, né Eu seto os, mi os minions para ela conseguir finalizar Querendo ou não, a gente também tem dois suportes pro Dr. Mundo Temos Black Shield pro Mundo E ele só vai pra frente <risos> Adorei Eu vou pauê. Agora que eu me liguei que tem Chaco, esse Chaco me fez perder PDL. Vou pauê, só pra encher o saco dele. Não será que isso, o Randy morreu? A caixinha. A caixinha não faz nada. <risos> Eita, pegaram um baron aqui Ah, não Que mentira Nossa, que mentira Que foi isso Nossa, que mentira que não parou esse B, mano Esse baron não pegou o seu preferido porque eu sabia que estava estava no baron Sabia não, tinha grandes chances De ele estar em baron porque na hora que a gente tava resetando A Vayne passou pra cá, tinha grandes chances De estar tá rolando um baron Ih <risos> Ah, ele lutou. Ele pode lutar no Snare, quebrado. Poxa. Ah, é, então. É tipo assim, o Jira, ele é chato e ele tanca, mas ele, ele não dá dano, né? Tem esse fato aí. Então, assim. Rocado, vou te dar spell shield. Tipo assim, se a gente mata os damage dealers deles, dane-se que o Odir vai ficar andando de um lado pro outro. Ninguém liga pra ele. Meu Deus! <risos> ok, para este urso! Este homem vestido de bicho na meio da rua! Ai meu Deus! Tô vendo se dá ruim. Dá muito não, não. Nossa! Belo fracão! Nossa, que felicidade é essa da Lux que ganhou a partida? Acho que ela nunca ganhou na vida, coitada. Ela tá muito feliz. Claro que te ganhou outro, de Morgana! Acho que o perco de Morgana! Pelo amor de Deus! Um picos, morgana. Um